Meu nome é Maria Helena, é, tenho 55 anos. É, estou trabalhando aqui, tem poucos meses, mas eles já estão aqui na Cripaud já há um tempo já. E nossa estava tão feliz por estar tá trabalhando em plena pandemia. Só que agora que esse negócio de prefeitura recusar a liminar, está atrapalhando a vida de todo mundo, porque são os trabalhadores que estão perdendo o emprego por causa disso porque não está tendo acordo com a prefeitura. Tem prédios aqui que a gente vê que está caindo aos pedaços, porque a prefeitura entrou, não está cuidando, não vai cuidar desse também. Pensa mais nos trabalhadores, nos filhos da gente que está em casa, né, que precisa de alimento, e o salário da gente depende desse emprego. Fica difícil, né?